E aí galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um novo jogo NFT, cara, que, mano, chamou minha atenção pra eu trazer aqui pra vocês, porque basicamente é um jogo de mineração, então tem os mineiros lá, os mineradores, que mineram ouro, porém, cara, olha a magia do jogo NFT, você jogando, você pode ganhar ouro real, exatamente, então vão ter a drops aí pros jogadores de ouro real, mano, mas como assim ouro real? Cara, basicamente aí, os desenvolvedores do jogo, eles têm uma mina de ouro no Paraná, olha só que doideira, então você joga ali, Minera o ouro no joguinho e ganha ouro real que doideira então vamos entender melhor aí e se você é novo aqui ó já deixa o like se inscreva ativa o sininho que todo dia tem vídeo de criptomoedas tokens oportunidades de investimento jogos NFT e muito mais e bom galera o jogo que eu trago para vocês hoje é o Gold Rush que seria a tradução aí corrida de ouro né corrida ao ouro basicamente são os mineradores aí em busca do ouro então tá até falando aqui que é um jogo NFT com recompensas de ouro né real então basicamente eles estão querendo dizer que não é igual a um jogo normal que você minera o ouro e não ganha o ouro. Porque aqui é um jogo NFT, meu parceiro. Então você consegue trocar esse ouro, vamos dizer assim, por dinheiro de verdade. Essa que é a magia dos jogos NFT, né? E cara, visualmente aqui o jogo tá muito bonito, e aqui falam, né? Jogue e ganhe o ouro verdadeiro como recompensa. Então o Gold Rush é o primeiro jogo de carta de negociação blockchain do metaverso pra miner, na Binance Smart Chain. Então o Gold Rush, Trading Card Game, é um cartão colecionável no formato NFT com a possibilidade de evolução de raridade. Então seus cartões NFT aí evoluem a raridade. E bônus grátis, os jogadores podem ganhar recompensas de ouro real, ok? E atenção, galera, aqui tem os endereços de contratos oficiais aqui do G-Rush, né? E também do Miner. Então, são os tokens aqui do game. Então, sempre pega os tokens certinho nos games, em qualquer projeto que você for entrar, pra não cair em nenhum scan. E aqui, galera, tem a pré-venda. E aqui, presta atenção que eu vou explicar pra vocês, tá? Basicamente, cara, ela vai ser disponível em três estágios. Então, você entrando hoje aí, cara, vai ser 95 dólares. Se você não entrar hoje, o próximo estágio já vai aumentar pra 125 dólares. E, se você não entrar no segundo, o terceiro já vai ser 155 dólares, quanto antes né, você vai ter vantagens aí, né e basicamente é o seguinte galera, eu vi esse jogo aqui que tava na pré-venda, eu resolvi trazer pra vocês eu gosto de trazer o conteúdo que tá em alta né, em hype, porque eu acho que é uma oportunidade que muita gente vai estar tá pesquisando, e nessa acabei entrando em contato com os desenvolvedores do game, e eles fizeram uma parceria comigo pra dar desconto pra vocês, e olha só que legal então você entrando pelo link na descrição, no comentário fixado, você tem 5% de desconto aí, usando o cupom STICK olha só que bacana, então você pode entrar num game NFT promissor aí, e ainda por cima tem um Desconto e você ainda tá ajudando o canal com isso Então se você achou legal a ideia do game A gente vai ver mais a fundo aí, obviamente Mas aí você pode estar tá adquirindo pelo link na descrição E hoje, galera, sábado, dia 26 de fevereiro De 2022, foi liberada Aqui a pré-venda do primeiro estágio Tá bom? Então por 95 dólares Mas lembrando que você tem o desconto aí Do nosso cupom, então você clica aqui em buy Vai estar tá direto na descrição também pra vocês O link direto e basicamente tá aqui ó Estágio 1, 95BUSD O que, que você vem e faz aqui agora? Stick, cara, você bota aqui stick que olha só que incrível, você vai ter o um desconto Você clica aqui em Ed de 95BUSD Vai recarregar, olha só para 90.25 BUSD, um desconto aí de cerca de 5 dólares, mais de 25 reais aí, mano. Então você entrar no Game NFT aí com desconto, cara, é sempre bom. E depois é só clicar em Buy Now, ok? E aqui a gente vê os cards, tá, galera? Então a raridade, então vocês vão entender, mas basicamente tá dando alguns exemplos aqui, tá? O Super Lendário aqui, tem o um Melon Musk, né? Tem o um Jeff Obese, tem o um Cake Batista, tem o um Jill Gates e tem o um OJ Story, né? acho que é isso, mano, doideira. E aqui fala um pouquinho da evolução dos mineradores, né? Então nível 1, um, Handman, nível 2, Mergulhador Básico, nível 3, Mergulhador Avançado, nível 4, Máquina Mineira e nível 5, Geólogo. E aqui galera, também a gente tem o Roadmap, né? Famoso roteiro, onde a gente pode ver que foi tudo cumprido aqui no quarto trimestre de 2021 e estamos no primeiro trimestre de 2022, onde a gente pode ver que está sendo cumprida as metas e estamos aqui para entrar na primeira venda, estágio 1, um, né? Lembrando que vai ter o estágio 2, estágio 3, né? Vai ser listado na PancakeSwap, tudo aqui, vai ter o um modo de jogo de mineração diária e o modo de jogo aqui, a hora do do Rush, a gente vai ver melhor ainda no Hot Paper Economia do jogo, galera: 5% de reserva, 7% Advisors, 8% Airdrop, 10% no ecossistema, né? 13% Marketing, 15% Time, 20% Incentivos de jogo, liquidez e listagem 22%. E aqui a gente tem um pouquinho do time também, galera: todos os rostos aparecendo aqui, tá? Então você pode dar uma pesquisada mais a fundo, obviamente, se você se interessar no projeto. Então vamos agora para o Paper aqui para gente entender um pouco mais do jogo, né? Então aqui tá falando das compras, né? Então a loja vai vender cartas. De minerador que os jogadores compram para começar no jogo, tá? Então, para comprar uma carta mineira, o jogador precisa pagar um G-Rush, então receberá uma carta aleatória NFT. E o cartão de minerador é recebido aleatoriamente de acordo com a proporção abaixo. Então, você pode pegar Comum, 90% de chance, Cru, 7% de chance, Super Raro, 2%, Lendário, 0,7%, Super Lendário, 0,3% de chance. E aí vai ter uma melhoria, tá? Que você pode fazer. São cinco níveis de melhoria: Homem Prático, Mergulhador Básico, Mergulhador Avançado, Operador de Máquina Mineira e o Geólogo. Tá? Então só pra vocês o faz tudo é o tipo de mineiro que vai começar o jogo e faz tudo, é o responsável por ajudar os outros personagens a fazer o trabalho de base. Já o mergulhador básico é o segundo nível de tipo de mineiro e ele explorará as minas submersas nas partes rasas do rio. O terceiro mergulhador avançado é o terceiro nível dos tipos de mineiros e ele explorará as minas submersas nas partes mais profundas do rio. A máquina mineradora será responsável pela lavra através das escavadeiras e dragas e o geólogo irá explorar minas com base em seu conhecimento de solo, sendo dotado de maior eficiência na exploração. E os tipos de cartas de minerador são organizadas de 1 um a 5 níveis de acordo com as atualizações feitas nos personagens o nível do mineiro será superior a cada expedição e o nível máximo é o 5 então a partir do Handman você vai para o mergulhador básico por 5.000 T-miners mergulhador básico para o avançado 10.000 T-miners mergulhador avançado para o máquina mineira 15.000 e do máquina mineira para o geólogo 32.500 T-miners que é o token que a gente vai ver melhor ainda dos tokens. É importante destacar também que tem a depreciação, tá então a cada 15 dias o índice de mineração do cartão mineiro será depreciado em 20% cumulativamente. E os jogadores estão autorizados a reparar esse índice depreciado para fazer esses reparos é necessário que o jogador pague uma quantidade de T-Miner, tá? Então a tabela é o seguinte: 15 dias deprecia 20%, repara com 825 T-Miner e vai indo, ó. 30 dias deprecia 40%, vai para 1650. E basicamente é isso aqui a tabelinha, sendo que até em 75 dias aí já deprecia 100% e você precisaria de 4125 T-Miners para recuperar. Agora vamos ver os modos de jogo, que é o mineração diária, né? Então basicamente os mineradores começarão a trabalhar automaticamente, e presta atenção aos requisitos em cada expedição, tá? Quanto mais alto o nível de uma expedição, mais T-miner você pode ganhar. Então, a renda diária é em dólar, tá? Sendo o salário por bloco, vezes a quantidade de blocos, vezes o preço do T-miner, né? Então, dá para vocês ter uma noção aqui, tá? Então, aqui tem de cada um como vai funcionar, tá? Então, do homem acessível lá, que é nível 1, dependendo da raridade, quanto que ele vai minerar. Os mergulhadores básicos, de acordo com a raridade aí, quanto que ele vai minerar. Mergulhadores avançados, aquele com a raridade, quanto que minera? Máquinas mineiras, de acordo com a raridade aqui, a mineração. E os geólogos aqui, de acordo com a raridade, a mineração. E aqui o outro modo de jogo, a hora do rush, tá? Então é um momento do dia em que o ouro e outros tesouros estão livres para ser descobertos, onde coragem, liberdade e independência se unem. Então é a hora do rush. Então você pode testar sua sorte uma vez por dia por cartão de minerador para ganhar recompensa em T-miner, AUV e cartões. Então aqui tem, a de acordo com o cartão NFT, 0,05%. 1 um AUV, que é o ouro vida, 0,1%. 10 miner, 4,85%. Nada, 95%. Outra questão importante aqui é o tokenomics, que a gente já viu aqui. Obviamente no white paper você pode ver mais detalhadamente. Mas aqui é legal a gente ver os tokens, né? Então tem o G-Rush, né? Gold Rush aí. Que basicamente um G-Rush é necessário para cunhar no cartão, né? Para você ter um cartão NFT. E você pode comerciar ele na PancakeSwap, tá? Então, aqui tem um fornecimento total baixo, cara, 600 mil apenas. E já o T-Miner, mano, é o token circulante de Gold Rush, onde ações como aumentar o nível dos personagens e reparar itens, consumirão o T-Miner. Então, você pode ganhar T-Miner com mineração diária e hora do Rush, além de negociar na Pancake Swap. Ele já tem aí um valor, cara, de 10 bilhões aqui de fornecimento. E aqui, galera, não podemos esquecer as redes sociais do projeto, tá aqui no lado esquerdo do site, tá? A gente pode clicar, por exemplo, ó, Twitter, pá. Cara, legal que a gente consegue ver aqui, cara, olha só, alguns detalhes, a gente pode ver, por exemplo, aqui a equipe trabalhando, cara, isso aqui dá uma certa segurança pra gente, né, galera? Te ver que tem todo um projeto por trás aqui, né? Tem também Discord, Facebook, Telegram, muito legal. Trabalhando, cara, isso aqui dá uma certa segurança pra gente, né, galera? Te ver que tem todo um projeto por trás aqui, né? Tem também Discord, Facebook, Telegram, muito legal, gosto sempre de ver aqui também. No Instagram aqui, ó, já tem bastante seguidores, 4.702 seguidores, tá bem legal as artes aqui também. Então todas as redes sociais vão estar na descrição pra você olhar mais a fundo, daquela Dada, beleza? E basicamente, galera, esse é o review do jogo Gold Rush, tá bom? Então é um jogo que eu acho muito legal, é uma oportunidade na minha opinião, é um jogo promissor aí pelo que eu tô vendo. E se você quiser adquirir, então lembrando que você pode adquirir com desconto, cara cara, pode valer muito a pena você pegar um jogo NFT no início aí com desconto, então aproveita esse cupom do STICK aí, 5% de desconto, o link tá na descrição e no comentário fixado além de ajudar o canal aí, você tem esse desconto e pode ser uma oportunidade pra você no game. E basicamente é isso, tá cara? Pra finalizar, deixando bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento aí, tá? Apenas um conteúdo para vocês de forma informativa e sempre invista um dinheiro que você possa perder, cara. Nunca pegue empréstimo pra entrar em nenhum jogo NFT ou nenhum token, tá bom? Faça sempre um dinheiro que você possa perder porque é um mercado de alto risco e estude bem o projeto pra ver se tem sentido pra você ou não, beleza? Mas basicamente é isso, Eu vou ficar por aqui e até a próxima.